Olá! Olá pessoal, tudo bem? Meus seguidores, vocês que já se inscreveram no YouTube, eu tenho muita gratidão, viu? Eu, vocês sabem que eu não tô sozinha aqui, né? Tem, uh, tem o, a, o pessoal aqui filmando, fazendo junto a gravação, e o meu amigo falou o seguinte, ah, Armin, o presente é uma dualidade é o aqui e agora, assim como é o presentear. E quando a pessoa, e quando ele falou presentear, eu me lembrei, eu me lembrei que eu tenho o um livro né do Vinícius de Moraes, esse grande cantor, poeta, a pessoa que vivia, e vivia, ela não esperava o futuro, ela vivia o presente. E por ele viver o presente ele conta uma história muito interessante lá, que é bem significativa para o tema. Era aniversário dele e ele era, ele era muito receptivo, ele adorava receber pessoas, a casa dele vivia cheia, tal. imagina no um aniversário, né? E os convidados, os não convidados, as portas dele eram escancaradas. Mas tinha um poeta muito famoso na época também, que ele não cita quem é, mas a gente até deduz, né, enfim, é, que era também um poeta, cantor, tal, e que tinha, assim, horror do Vinícius, porque era a barreira dele, né, ele competia com o Vinícius. E, e esse o Vinícius não fazia questão que ele fosse ao contrário, queria até que não fosse. E nesse dia, no aniversário, eis que num determinado momento, quem chega, o próprio. E ele chega com uma caixa linda, né, maravilhosa, muito bem é, empacotada com aquele laçarote e tal, e, e na frente de todos ele entrega para o Vinícius, dá o parabéns. E o, o Vinícius já sacando, porque ele conhecia bem o um amigo, ele pegou o pacote e foi pôr no canto. E o amigo virou, a a amigo inimigo, né? Virou para ele e falou: não, eu quero que você abra. Tem uma coisa que é muito sua, é para você mesmo. Você vai gostar, porque é você. Ele falou assim, não, não, deixa, eu não tô abrindo os presentes agora. Eu vou botar isso num canto. E depois que todo mundo for embora, eu abro sossegado, vejo. Não, esse é especial, quero que você abra agora. Aí o Vinícius né, falou, tá bom, vou abrir, mas já sacando. E quando ele abriu, saiu uma máscara horrível. Uma máscara de terror, ensanguentada, com aquele olhão esbugadado, vocês já sabem como são, né? Aquelas máscaras bem trevosas. Aí o Vinícius pegou a máscara, falou, é a tua cara. Só isso. Agradeceu e colocou na caixa e pôs lá no canto. Lógico que aquilo deu uma paralisada na festa tal, mas depois ele, né, animadão, continuou, porque a pessoa despojada, ela pode. Ficar né, por um segundo chocada, depois passa. Ela toca a vida dela, porque o problema é do outro, não é dela. E passado o tempo, os meses, veio o aniversário do próprio, do amigo inimigo. E esse o Vinícius fez questão de ir. Aí chegou lá com uma caixa lindíssima, também muito parecida com a do outro, com aquele laçarote e tal, tudo muito bonito. E entregou para o para pessoa. Aí ele pegou já com medo e ele virou e falou o Vinícius: eu não vou abrir agora, eu vou abrir depois. Vinícius falou: não, eu abri o teu agora. Você abre o meu? Tô te dando de presente. Eu tô te dando um presente que eu gosto e, e é perecível. Se você deixar para depois, não vai ficar, não vai ficar bom. Então abre. Aí ele falou, bom, se é perecível, talvez ele tenha trazido algo para o pessoal comer, alguma coisa desse tipo, né, eu vou abrir. Quando ele abriu, era um buquê maravilhoso, que exalava perfume das flores. Um buquê lindíssimo, né, muito florido. E o amigo olhou para ele e falou, eu te dei uma máscara, e você me trouxe flores? Ele falou, dá cada um, dá o que tem. Você é uma máscara, é você é o que você tem para dar. E eu estou dando para você aquilo que eu tenho e sei dar. Então, isto é o que significa e ressignifica o presente. Nós vivemos no presente aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós ressignificamos para nós, aquilo que nós colocamos. Como a eternidade no aqui, agora. O que, que eu quero no aqui, agora? O que, que eu tenho para dar? Mas eu só vou ter para dar aquilo que eu sou. O que eu não sou, eu não tenho como dar. Eu não tenho nem como fingir. Por quê? Porque eu vou ter o medo e vou viver por detrás. De uma máscara. Mas um dia a máscara vai cair. Então, o meu futuro é desmascarado. E se eu quero atingir a eternidade, eu vou ter que me ressignificar. E fazer do meu presente um presente. Um presente de poder primeiro dar a mim o melhor. Para depois sentir o que é a eternidade? A maioria das pessoas, elas, têm, elas, não, elas não têm noção de eternidade. A eternidade não tem tempo, não tem espaço, não tem hora, não tem momento. A eternidade somos nós aqui, agora. Eu agora estou aqui presente em mim, conversando com você. O que eu estou passando para você é o que eu tenho dentro de mim. Eu não escrevi não eu não maculei uma imagem não Eu estou imaculada passando isso para vocês e cada um de vocês está recebendo isso e questionando como quiser Cada um vai receber com o conteúdo que tem dentro de si. É como? Se, nós, se a eternidade fosse bilhões e bilhões de anos, luz, bilhões de anos, anos, bilhões de qualquer coisa, e nós nos perdêssemos diante desse raciocínio. As pessoas que precisam ter uma segurança no futuro, porque têm um presente ruim. Porque elas não sabem saborear o momento. Elas não sabem viver o momento. E nós aqui, nesse plano que nós estamos ainda no plano, plano mesmo, né? Que, como os terrasplanistas dizem que quero distância disso. Porém, vocês vejam bem como ainda é plano. Como que essas pessoas vão sentir, vão ver em si a eternidade. Hoje, por exemplo, eu posso viver uma eternidade nesse meu presente com uma pessoa. Eu vivo em mim e convivo com a pessoa. Ou com várias pessoas. E digo assim, nós vamos ser eternamente felizes, porque é assim que eu me sinto nesse momento. Agora, aquele que dá aquela máscara... Ele diz assim, ai, eu não vejo a hora que passa o momento, eu não vejo a hora que acabe tudo, porque as pessoas são todas mascaradas e ela vê cada uma de acordo com a visão dela. E a visão dela é futurista, a visão dela é passado, ela não tem a visão do entrar em si. Ela é competitiva, ela é invejosa. Ela traz uma série de critérios dissimulados de dentro dela, disfarçados que muitas vezes nem ela percebe. Ela está fora da sensibilidade do ser, ela está totalmente humanizada. E quando eu digo ela está totalmente humanizada, eu não estou dizendo que ser humano é ruim, não de jeito, de forma alguma. O ser humano tem a palavra ser antes. Não é? Eu disse humanizado, eu não disse ser. E quando eu digo o ser humano, eu estou colocando o quê? A disposição, me abrindo, sem pedir nada. Eu estou me dando sem cobrar nada. Eu estou me dando sem culpar nada. Então, isso para mim é o que há de mais importante. O humano não... Ele faz exatamente o oposto, porque ele quer isso dele. E quando ele não conquista isso, ele inveja quem tem. E ele quer a destruição daquele que tem, porque a competição interna dele não é mais ele chegar lá, é destruir o outro. A realidade dele é se manifestar a favor dele, mas ir a favor dele é muito ruim. Porque a favor dele não tem nada que preste para ele. Porque quando ele vai a favor dele, ele vê todo o negativo que ele construiu diante da vida. Então ele passa a ser temeroso com o futuro, ele passa a ser, ele põe futuro, ele põe futuro no aqui e agora, ele põe futuro no presente e ele deixa de, ver o, de viver o presente como um presente para destruir o outro no presente, para se reconstruir no futuro. E que futuro é esse? Que espaço e tempo são esses? As pessoas, elas não acreditam na, na eternidade do presente. Elas não acreditam na eternidade, que, de, que eu, eu até vou colocar do desencarne ou, ou da morte da pessoa, como você preferir. Então, eu vou, eu vou dizer assim, quando eu saio do planeta, né? eu saio do planeta Terra e eu deixo a carne aqui, e eu vou com o meu espírito. E esse meu espírito, ele vai no aqui e agora. O meu espírito, ele vai no presente. Ele não vai esperando futuramente o que vai me esperar, o que vai vir para mim na eternidade. Como se a eternidade fosse a partir desse momento. Não, a eternidade é a cada momento que nós vivemos. O meu espírito agora está aqui. Eu estou terráquea. Eu estou assim. E eu sou eterna nesse momento. E quando eu desencarnar, eu vou levar a eternidade comigo no aqui e agora. Eu vou levar essa eternidade comigo no presente. E se eu não souber lidar hoje com essa eternidade no presente, eu vou levar o pior. E o pior, eu vou dizer para vocês uma coisa: é a última oportunidade que nós estamos tendo aqui no planeta Terra. Nós estamos nos construindo aqui, por enquanto, e aqueles que se construírem no presente, no aqui e agora, vão conquistar a eternidade, no presente eterno. Independente de quem quer que elas estejam, nós não somos seres isolados, nós somos seres que integrados com os demais, onde existem as afinidades, mas que, essas, que esses grupos formam e estejam dentro dessa afinidade é um presente doado de cada um para o outro. É o compartilhar, é o conviver. Não existe tempo, como eu digo a vocês, não existe espaço. Existe aqui uma contagem regressiva né? e progressiva para quem acabou de nascer, mas imediatamente ela passa a ser regressiva, e é onde o homem coloca o passado e o futuro, e ele esquece do presente. Ele esquece de viver o que ele precisa viver, porque ele precisa viver voltado ao apego. E o que o apego faz? Pensar no futuro. E o que o futuro quer? Posição financeira, poder e ser mais que o outro. A falsa humildade. Porque a humildade, é, é, ela, é, ela se expressa naturalmente. Ela não é você ir numa igreja ou ajudar aquele asilo, ou ajudar aquela... Não, a humildade, aquilo é uma forma de você... Uh, ajudar as outras pessoas, colaborar, sei lá, fazer alguma coisa boa pelo outro, né? Mas a verdadeira humildade é você sentir você, é você adentrar em você, é você ser único, junto com os demais, numa convivência compartilhada. Se nós não chegarmos aí, nós não chegaremos à quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Ah, meu, o que se representa essa sétima, oitava? Não sei o que representa, mas porque eu não sou atriz da eternidade. Eu sou a autora dela. E se eu sou a autora dela, eu não sei o que eu não vou representar. Eu vou ser. Então não me pergunte o que representa. Porque é essa que eu sou agora e é essa que você é. É esse que você é. Aprenda a ser você. Jogue fora o futuro. Ele vai vir. Mas ele vai vir no presente. E você vai, vai carregar com você. O que você quiser. O peso que você der. Se você quiser entrar num trem. Apegado àquele espaço. E ver a vida passar pela janela. Você vai ficar lá. Você vai ficar nas críticas no julgamento, na falta de senso, nas opiniões alheias e um parasita de si mesmo. Se você quiser, o eterno para você, agora, saia do trem. Não viva nos trilhos, saia deles. Os trilhos é um condicionamento, é um condicionamento do que você precisa Ser tendo. E quando você sai dos trilhos, você simplesmente é. Ai, Armin, mas eu não estou dizendo para você ignorar ou um, você se precaver para o fu futuro, porque aqui tem, né? Não é, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando para você desapegar. Eu estou falando para você sair da posse. Eu estou falando para você colocar a sua vida, nas tuas mãos, na eternidade do aqui. Na eternidade do presente. Sinta você, aproveite esse momento. Aproveite tudo o que está acontecendo, porque vai haver dias que vão pedir mais de você. E você é que vai se aprovar ou reprovar. Você é que vai passar, você é que vai... Se libertar ou vai se condenar. Não pense que vai ser fácil. Para você chegar no aqui agora e no presente do presente, é doloroso. É muito doloroso. Sabe por que é doloroso? Porque as pessoas verdadeiras apanharam muito na infância. Você não poderia ser verdadeiro. Você tinha que ser a forma informada dos seus. Na deformidade que eles vieram, eles quiseram te deformar pensando que estavam te formando. Mas não estavam te formando, porque eles quiseram diferenciar o teu caráter, a sua postura de vida. Te mimaram, te bateram, fizeram de tudo um pouco. Cada um tem uma história para contar. E dentro dessa história que cada um tem, ele vai carregar dentro dele dentro daquela, daquele espaço chamado subconsciente, a manipulação de vida. Enquanto ele não desfizer disso, ele não vai se reconhecer. Ele não sabe quem ele é. Ele é uma estrutura formada. Por mais que a pessoa diga, eu sou livre, sou independente, sou isso não é. Ela é apegada. Ela é apegada a valores dissimulados. Porque daquela não leva nada a não ser ela. E se você pensar nisso profundamente, você vai ver que você vai levar o presente do aqui e agora de quando você se foi. É isso que você vai levar. E quantos levam isso? Uma minoria. Uma minoria é aí que eu digo é muito doloroso. É doloroso você se libertar da imagem que foi trazida a você. É duro, é muito difícil você se libertar dos treinamentos que você teve. É muito difícil. Porque ou você teve pelo ódio, ou você teve pelo apego, nunca pelo amor. O amor, ele só desbrava, ele só se expressa, ele só vem a partir do momento que você tira os outros. No aqui, agora e no presente. Vamos dar palestra a respeito disso em breve, tá bom? De todos esses temas que eu estou colocando aqui, vamos deixar passar essa fase que ainda estamos de quarentena, né? Aguardem por mim. São palestras muito elucidativas, porque eu vou dizer para você, eu confio em mim, e eu sei que o que eu estou dizendo para você tem é muito bem sustentado. Eu não estou jogando conversa fora, não. Não jogue a tua também, não chega para o seu filho e fala, ah, filho, precisa se prevenir para o futuro, você precisa ser gente, não faça isso com ele, porque ele vai se sentir sabe o que? Um abandonado, se ele não tiver a tua tendência e tomara que não tenha, entendeu? Não faça isso, não explique para o seu filho o que ele vai ter que ser, porque ele já é um espírito. Explique ao seu filho, da tua responsabilidade com ele até uma certa idade, mas não desidentifique ele dele, porque cada um é um. Para que nós possamos conviver, compartilhar, estarmos juntos, nós não precisamos de apanhar, tomar, sabe, precisamos sim de uma certa postura, mas não uma postura mentirosa. É uma postura nossa diante de nós, e para que você tenha isso, para que eu tenha isso, para que as crianças tenham isso, elas não podem se sentir abandonadas ou mimadas, ou seja, a sensação de abandono normalmente é geral, ou então criaturas que estão competindo com irmãos dentro de uma mesma casa, ou com outras crianças numa escola temos que mudar tudo isso cada dia vivendo o presente e esse presente eu me dou porque eu quero ser eu eu posso fazer de tudo e digo para você, faça de tudo só não minta para você e não minta para ninguém não tenta construir o outro em cima da sua destruição construa então, no dia 23 de julho de 2020 nós vamos ter uma, uma live no Instagram com a Monja Cohen. Olha que legal. É uma pessoa que vem junto, né? Ali tem o ser. O ser humano. E vamos junto. Cada um, cada uma com as suas características, mas transmitindo, levando o que nós temos de melhor dentro de nós. Porque o pior, todo mundo já conhece. Tá bom? Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.